Finalmente, a última grandeza, mas, é, bastante importante na cinemática, é a aceleração. E a gente começa mais ou menos do mesmo jeito que a gente começou com velocidade. Vamos definir o que é a aceleração e vamos definir o que é a aceleração média. Depois a gente define o que é a aceleração instantânea. A aceleração provavelmente... É uma, é, uma, é uma das palavras que estão ligadas à física que a gente usa com mais correção. Né? Porque quando a gente fala acelera, acelera, acelera, o que, que a gente está querendo dizer? E mais rápido. Está certo? Justamente porque a gente tem essa ideia de que aceleração é uma medida de quanto a velocidade muda com o passar do tempo. Tá? Mas aí é que está. É, quando a gente fala na linguagem coloquial sobre aceleração, a gente fala em aceleração e desaceleração. Desaceleração é simplesmente dizer, olha, diminua a velocidade com o tempo. Né? E, na verdade, para a física, tanto aceleração quanto desaceleração são a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é um sinal, tá certo? Sinal positivo é o que a gente convenciona chamar no nosso dia a dia de aceleração, e aceleração com sinal negativo é o que a gente convenciona chamar de desaceleração. Mas a gente vai ver que, mesmo acelerações com, é, com sinais negativos, podem fazer com que o corpo ganhe velocidade, que ele ande mais rápido. E a gente vai ver já já isso daí. Tá? Mas então. É, vamos continuar, né? Aqui, aceleração é a medida de quanto que a velocidade de um corpo muda com o passar do tempo, tá? E o que, que é a aceleração média, então, entre dois instantes de tempo? Né? É a razão entre o quanto a mudança, quanto a velocidade do corpo mudou e o intervalo de tempo durante o qual essa mudança aconteceu, ok? Quanto o corpo mudou, foi, a gente chama de delta v. Tô botando aqui ΔV na direção S, vamos lembrar, né? S pode ser X, Y ou Z, ok? E ΔT é o intervalo de tempo em que o corpo, em que o corpo mudou de velocidade, tá? É, então, num instante T final, o corpo vai ter uma velocidade V final na direção S e no instante T inicial, o corpo vai ter uma, uma velocidade V inicial na direção S. Essa definição de aceleração é o que a gente chama de aceleração média e a ideia é muito parecida com a da velocidade média. Tá? É, então, né, se eu quiser escrever, por exemplo, na direção X, eu vou escrever ao invés de S, X. Tá? Mas o resto continua exatamente a mesma coisa. Né? É só trocar S por X. Quando a gente estudou velocidade, a gente usou um gráfico de posição contra tempo. Agora, quando a gente estudar a aceleração, vai ser útil a gente usar também um gráfico de velocidade contra tempo. Tá? E no gráfico de velocidade em função do tempo, o eixo vertical é, vai marcar as velocidades e o eixo horizontal vai marcar os instantes de tempo. Muito parecido com o gráfico né, de posição contra tempo. Só que agora nós estamos falando de velocidade. Então, tenho meu eixo vertical, que são as velocidades, meu eixo horizontal, que são os tempos. E no instante de tempo t1, o corpo tem uma velocidade v1. Traço, do mesmo jeito, se eu quiser fazer o gráfico, traço, do mesmo jeito que eu fiz com o um gráfico das posições, duas linhas perpendiculares e imaginárias, onde elas se cruzam, eu marco o valor de velocidade. Mesma coisa para o instante de tempo T2, ele tem a velocidade V2, traço as linhas imaginárias e onde elas se cruzam, eu marco a velocidade, e por aí vai, T3, V3, marca, T4, V4, marca, T5, V5, marca. Tá? E aqui eu estou também fazendo uma, uma sexta velocidade, né? nota que é um gráfico, que tem a mesma forma daquele gráfico de posição contratempo, mas não quer dizer que seja a mesma coisa. Agora, esse gráfico está falando de velocidades, que são criaturas completamente diferentes da posição. A gente já viu num outro vídeo que não existe uma relação necessariamente de correspondência entre velocidade e, e, e posição. Tá? E aí, para calcular a aceleração média... Mesma coisa que eu fiz né, para a velocidade média. Aceleração é a mudança de velocidade entre dois pontos, no caso aqui, 3 e 4. Delta t e 4 é a mudança de, de é o intervalo de tempo entre esses dois instantes de tempo. Né? E, de novo, ΔV é essa linha em azul que vocês estão vendo, ΔT é essa linha em vermelho, e a aceleração é simplesmente a aceleração média. É simplesmente a inclinação da reta secante que passa pelos dois pontos de velocidade em, em instantes escolhidos por mim. Tá? Então, é, aceleração e inclinação positiva, aceleração positiva. Para os instantes 5 e 6 é a mesma coisa. Tá? E, então, a inclinação dessa reta vai me dar a aceleração média entre os instantes de tempo 5 uh, e 6. E, tá? e agora, né, essa aceleração aqui é negativa. Então, a aceleração também pode ser positiva ou negativa. Tá? E a gente vai ver que existe, a gente tem que analisar sempre, é, a gente tem que analisar sempre a relação entre sinais da velocidade e da aceleração para entender o que, que vai acontecer com a velocidade do corpo. Tá? e aceleração instantânea tem essencialmente a mesma definição que, que a velocidade instantânea né só que agora nós vamos falar de mudanças de velocidade então a aceleração instantânea na direção S, que pode ser X ou Y ou Z é o limite de Δt tendendo a zero da razão né? da, da, da aceleração média e isso me dá a derivada da velocidade é, da velocidade em relação ao tempo. Tá? Então, posso falar em aceleração na direção x, em aceleração na direção y e aceleração na direção z. Se eu pegar agora um gráfico S, contra S em função de t, o que, que a gente tinha? Né? Na velocidade, a inclinação da reta tangente ao gráfico no instante t nos, dá, nos dava a velocidade do objeto no instante de tempo que a gente estava querendo analisar. A gente pode usar o gráfico de S, contra de S em função de T para determinar, pra determinar a, a aceleração de um corpo, se ela é positiva ou negativa. Basicamente, né, basta eu, eu me dar conta que se a aceleração é derivada da velocidade em função do tempo, a minha velocidade é derivada da posição em função do tempo. Então, eu tenho a derivada da derivada que do cálculo vocês já devem saber que é a derivada segunda. E a derivada segunda a derivada segunda de uma função qualquer me dá o que dessa função? Me dá a curvatura do gráfico, me dá a concavidade do gráfico. Okay? Então aí eu vou ter... Se eu calcular a curvatura do gráfico, ou seja, a derivada da derivada, eu tenho a aceleração do objeto em um dado instante de tempo. Na prática, a gente vai usar a curvatura para determinar se a aceleração é positiva ou negativa. Okay? Então, agora, vamos voltar naquele gráfico de posição em função do tempo, no caso, posição ao longo do eixo x. Okay? A gente já tinha visto que, nesse instante de tempo aqui, Nesse instante de tempo aqui, a velocidade do corpo era maior do que zero. Agora, para eu saber a aceleração, eu tenho que olhar a curvatura da minha função. E qual que é a curvatura da função nesse intervalo de tempo todo aqui? Ela é positiva ou negativa? Ela é negativa. Tá? Lembra da parábola. Parábola com concavidade para baixo, curvatura negativa. Ok? Ok. Então, minha, é, minha aceleração vai ser negativa. Aqui é que vai entrar a relação entre sinais de velocidade e aceleração. No caso em que a velocidade seja positiva, tenha sinal positivo e a aceleração seja, seja negativa, o movimento da, da, do meu corpo se dá para x crescente, mas o meu corpo perde velocidade. Como que eu vejo isso? Olhe um instante de tempo logo depois. Esse aqui. Tá? Se a gente olhar a velocidade do corpo nesse ponto, quanto que é? Lembra lá do vídeo anterior, ela é zero. Mas a aceleração continua negativo. Porque a curvatura da parábola aqui, da da, da minha parábola, não, perdão, curvatura da minha função continua negativo. Tá certo? Então, é, se a aceleração se a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, o meu corpo vai começar a perder velocidade. Está certo? Então, nesse caso, aí o que vai acontecer? Um pouquinho mais para frente, né, o meu corpo, logo depois de parar, ele vai voltar a se mover, porque ele continua tendo aceleração. A gente já está vendo que a aceleração é uma coisa que faz a velocidade variar, então mesmo que ele tenha velocidade negativa aqui, se ainda houver aceleração, a velocidade dele vai começar a mudar. Mas agora, como a velocidade é zero e a aceleração tende a deixar a velocidade cada vez menos positiva ou mais negativa, né? agora a velocidade do meu corpo vai começar a ficar negativa logo depois. E um pouco de tempo... Um pouquinho de tempo ainda depois, nesse ponto aqui, a gente lembra que a velocidade do corpo é negativa, e a aceleração continua negativa. O que vai acontecer agora é que o corpo vai ganhar velocidade. Aqui ele se movia x crescente e perdia velocidade. Por um instante de tempo ele para... E depois ele passa a ter velocidade negativa. Ora, velocidade negativa, movimento em sentido de x decrescente. Mas aí ele começa a ganhar velocidade. A velocidade dele vai ficando cada vez mais negativa. Ou seja, ele vai andando cada vez mais rápido no, no sentido de x negativo. Tá? Vamos analisar essa outra parte aqui do gráfico. A curvatura da minha função posição aqui, ela é positivo, tá? Agora se eu pegar a velocidade do meu corpo num certo instante de tempo, inicialmente ela passa, ela é negativa, mas a aceleração é positiva, porque a curvatura é positiva. O que que vai acontecer nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui a partícula vai ter de novo velocidade igual a zero. A gente vai ver isso já já, né? Mas lembrando lá da do vídeo anterior, tá? então quando o corpo tem velocidade negativa, mas a aceleração é positiva, como é a velocidade que determina o sentido do movimento, ela continua se movendo para x decrescente, mas agora o corpo vai perder velocidade, ele vai andar cada vez mais devagar, tá? um pouco de tempo depois, o corpo para, porque aqui, né? A, a, a reta tangente tem inclinação zero portanto a velocidade é zero mas ainda tem aceleração agindo em cima dele então ele vai ganhar vai começar a ganhar velocidade de novo né velocidade no sentido de x de x crescente ele vai começar inclusive a se mover na direção de x crescente tá então aqui o corpo está parado, mas a velocidade, logo depois desse instante de tempo, vai se tornar positiva. E, de fato, né, um pouco de tempo depois, a velocidade é positiva, a aceleração continua sendo positiva, então a aceleração vai fazer com que o corpo ganhe velocidade, e é isso que acontece. Tá? O movimento vai se dar no sentido de x crescente, o corpo vai ganhar velocidade, a velocidade vai, vai ficar cada vez mais positiva, mais Uh, e a aceleração continua sendo positiva.